E no vídeo de hoje a gente vai fazer a mais queridinha de todas as tortas de banana, a banoffee. Vai! Olá, meus lindos! Bem-vindos ao Isso é Comida. Meu nome é Tayane Anjos e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma torta banoffee. Pra você que não sabe o que é uma torta banoff, deixa eu explicar. É uma torta com a base de biscoito. Aí em cima do biscoito vai doce de leite. Em cima do doce de leite vai banana. Em cima da banana vai chantilly. E em cima do chantilly uma decoração a seu gosto. Normalmente é usada raspas de chocolate ou chocolate em pó. Curtiu? Eu sei que você já curtiu. Se você já curtiu, aproveita e já curte também esse vídeo. Porque essa receita merece. Aproveite e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Porque a gente tá aqui... Toda quinta-feira às 19 horas com receita nova. Agora vamos para os ingredientes. Para fazer essa torta, a gente vai precisar de 200 gramas de bolacha doce. É aquela mais simples, tá, gente? Se você comprar aquele pacote que é bem 3, é um pacote e meio. Se você comprar com um pacote individual, um pacote de bolacha doce. Também vai precisar de 90 gramas de manteiga, 200 ml de chantilly para bater. É aquele que você só bota na geladeira e bate. Ou você pode usar 200 ml de creme de leite fresco mais duas colheres de sopa de açúcar, tanto faz. Uma lata de doce de leite, também conhecida como uma lata de leite condensado cozido na pressão. E 4 a 5 bananas, a quantidade vai variar de acordo com o tamanho das suas bananas. É só isso, é muito simples e muito gostosa essa receita. Então vamos começar! E para fazer essa delícia de torta, o que foi que eu já fiz? Eu liguei meu forno a mais ou menos 200 graus para pré-aquecer. que a gente vai precisar assar a base dessa torta. E eu tenho aqui meu biscoito. E eu vou só colocar ele no liquidificador. Muito simples. Coloca o biscoito no liquidificador e a gente vai processar ele até ele formar uma farofinha bem fina. Agora que a gente já tem a nossa farofa aqui bem fininha, eu vou pegar a manteiga e vou derreter no micro-ondas até ela ficar líquida. Manteiga completamente derretida, a gente vai só misturar essa manteiga na farofa de biscoito até fazer uma farofinha úmida. Depois a gente vai colocar essa base de biscoito com manteiga no fundo da nossa assadeira de 20 cm de diâmetro. Você vai forrar o fundo e as laterais da forma, apertando bem para ficar bem compacto e o mais uniforme possível. Pronto, com a forma completamente forrada, você vai levar ela para o forno por 10 minutinhos até ficar pronto. Então, é isso que eu vou fazer agora. Agora, enquanto a base da nossa torta assa, eu vou só cortar minhas bananas em rodelas. Com a base da nossa torta pronta, a gente vai só cobrir ela agora com doce de leite e banana. Muito simples, então vamos lá fazer! Agora a gente vai levar essa torta a geladeira por uns minutinhos, que é o tempo que ela esfria e a gente bate o chantilly. Então vamos fazer isso. E agora, com o nosso chantilly pronto e nossa torta fria, a única coisa que falta é finalizar a decoração dela. Então, eu tenho aqui minha torta que já tá completamente fria. Lembre que isso daqui é chantilly e se a torta estiver quente ainda, vai derreter. Vamos lembrar disso, por favor. Então, agora que a torta tá fria, eu tenho duas opções. Eu posso desenformar a base, já colocar num prato e decorar. Ou eu posso decorar aqui e depois desenformar. É essa opção que eu vou fazer. Então, eu vou só pegar meu chantilly e colocar todo por cima da torta. Eu acho legal ele assim, todo retinho, fica parecendo ali um restaurante chique que tem por aí. Então, é isso. Agora eu vou só desenformar minha torta, colocar ela num prato bonito e servir. Agora, chega aquele momento triste desse vídeo, que é o um momento que? Na verdade não é um momento triste, é um momento da revelação. É o um momento que a gente vai descobrir se isso daqui está bom de verdade ou não. Aqui podemos ver, temos uma bela camada de base de biscoito crocante, uma fina camada de doce de leite intercalada com banana e chantilly, todos teoricamente na proporção mais adequada possível. Brincando, gente. Vamos experimentar para ver se esse daqui tá bom. Hum. Prepare-se para uma boca cheia. Hum. É sério. Se você não fizer essa torta em casa. Eu não sei qual o seu problema, porque ela é fácil, ela é linda, ela é gostosa, ela é perfeita. Eu só admito um caso em que você não vai fazer essa torta. E nesse caso, você provavelmente não está nem assistindo esse vídeo. Que é... Nem está assistindo esse vídeo, muito bem, tá? Hein? Que é o caso que você não gosta de banana. Mas quem gosta de banana provavelmente não chegou até aqui. Então, a menos que você não goste de banana, faça essa torta que você não vai se arrepender. É isso, meus lindos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.